Cadê meu olho? Ativa meu olho. Ué, essa vagabunda. Vamos avançar aqui, galera. Ué, o cara invisível aqui. Tá o cara invisível aqui. Ué, caralho, que susto! Você me mata assim do coração, seu filho da puta. Eu vou fechar o jogo aqui, desculpa, que susto da porra. Sempre que eu pedi desculpa, filha da puta. Mas me mata do caralho. Mas foi você, minha filha da puta. Eu só botei a granada porque eu sou top. Mas não morre, esse cara é de chumbo. Chumbo. Impossível. Impossível jogar com esse tipo de pessoa. Você não morre. Nossa, mas deu, é nada atirando, né? eu não atirando. Eu não médico não, pô. Vai ficar todo mundo um aqui embaixo nessa caralho, hein? Oi, amigos! Ai, gente, eu sou muito. Eu sou, muito, eu sou uma peste. Cara. Ah, não, não acredito. Não. Vocês vão ficar atrás disso. Ó, oh, <risos> levou uma cara, muito top Ué, quem está atirando aqui? Quem é você, seu filha da puta? Ué, eu não consegui matar ninguém nessa cara É impossível matar alguém assim Não eu, mas eu atiro mano. No filha da puta Eu não consegui matar Ó, oh, filha da puta atrás de mim, aqui, dando o quê? Dando um cu não, eu que estava da, dando um cu eu, eu, eu nasci dando o cu já. O cara é tirando já era, poder a cintura aqui, tá bom. Tá bom, pegando fogo aqui. O que tá do lado do grupo tá mais novo? Mas você tá um filho da puta, você não tava me matando, filha da puta. O cara é o 20, o cara que eu vou já pra baixo já vem logo, se da puta. Mas o olho não está funcionando, eu vou colocar minha cintinela, vou ter que. Uai, tá vagabunda! Te odeio tem como re reportar esse cara não? Ah mano, foda-se, também, já perdi Coloca minha pentinela esse bagulho não tá pro senhor que é isso, não sei nem o que é isso, hã? Hum? Eu não sei é qual é o melhor Ele aqui é vida, ele aqui pra correr Ele aqui é um sapato bonito, legal pra decorar você, pra enfeitar você Esse aqui, isso Todo mundo parar nessa tá caralho, mas mais noção, por favor. Todo mundo bugando um em cima do outro. mas cara não dá pra ir nessa caralho desse jogo não. é difícil essa coisa aqui, né? Eu acabo de dizer que já vem tirar a puta pra te tomar Mas tá difícil essa caralho aqui, viu? A vida não. Tá uma porra. Eu não consigo rir mais nesse jogo. Ah, eu já nasci por Ah, vai que não todo mundo aqui. Isso mesmo, nada, não sou, não Mas vai eu rir, tô ficando tá fuso, já tá sem graça, não tem mais o que fazer. Mas eu renasci aqui de novo, eu não gosto, porra. Igual eu, já nasci de novo. eu gosto de gosto de ficar embaixo dos outros mas nada com os banhos, filha da puta, eles vão pintar a vida Calma aí, filha da puta, eles não que encostar mais Mas acaba logo essa partida, hein A gente vai fazer um, um uma hora de vídeo Mas eu voltei, hein Não adianta, eu dou o co aqui pra vocês, ó Bora, coloca a Mas tá difícil que hein Ainda matei, hein Sim, vou comemorar, porque... Sabe, eu fui que da dar por aqui cima? Porque não me hein? Ah, caralho! É. Ué, caralho! Tá aqui. Mas não acaba não, é que eu te tá de difícil de me internar. 1 um minuto 2 de vídeo. 1 um minuto 2 não, uma hora. O <risos> eu tô vendo não. Eu não estou vendo. E aí, filha da puta, como é que você morreu? Como é que você morreu? <risos> mor Morri, mor Eu morro sempre. Pra mim é meio normal morrer. Mas como que você morreu? Eu te matei e eu te matou. Mas tá difícil, o pessoal não avança. Mas tomar no cu. Eu fico muito bem, né? aqui, ó. filha da puta aqui. Olha pra isso que meu filho da puta erra, como que joga o treinado igual um viado de barroro. Mas tá difícil aqui, meu pai, me deixa passar, por favor. Uma vez na eternidade. É o que eu faço pra vocês. Uma vez na eternidade, minha minha ponta Vai ficar lá, fica até tirando aqui, Uai, caralho! Uai, tá me tirando aqui! Eita, ela é tá difícil aqui! ela vai consegui, velho. Né, Avancei nessa porra, tá foda. Mas, mas já são né? um preciso ir, Se tivesse que zoar, eu nem me ajudo. Conseguimos, finalmente ganhamos não meu caso, uma hora e quatro minutos de vida Resumido para 30 minutos de vida, no máximo eu não vou fazer mais vezes grande não Meu vídeo só vai até trinta minutos Não é que ele era chegar avançando assim, parece que é quer... ok agora, não morre não, caralho Oi, amigo! Como é que você... Bom de você, tudo bom pra você. Vocês perderam, sabe? Tem cara, mas perderam. Vai, caralho, eu tô top. Não é isso? Não é Agora eu vou ensinar como. Aqui, Aqui é o resultado da partida. Batei 5, foi muito bom E eu vou ensinar agora como vocês vão configurar. Calma aí. Calma aí. Meu pensamento está no cassino. Você clica em opções. Você clica secado. 34 você... aí você escolhe aqui é... mover a direita bem, mas eu uso a streta normal assim. artículo 1 que é a granada é o lado o botão do lado e é o botão do lado direito do mouse por isso eu uso granada tão facilmente aí é só você colocar o botão do lado o botão do lado direito com o mouse eu vou... agora para rolar aqui rola eu vou colocar quanto eu acho mais fácil para mim e para correr eu coloco o shift que é esse de correr é shift direito que é do lado direito o direito é esse lado e para rolar é o lado direito também e... A arma A gente vai jogar a granada É o botão direito também O mouse E pronto, é só isso Os prontos alterados é. Opa, quase que eu cliquei Esse carrinho, Pronto Acabou Se não tiver nem adicionado, não dá meu nome aqui Sou novo e não tenho medo de assumir eu não, eu não quem joga online tomada Suma tomada bom mas esse aqui foi é o final então eu não gostado um a porra desse vídeo aqui como mudar para espanhol você acha que é espanhol é melhor então tem opções pronto e aqui tem linguagem tem pâncer tem alemão acho que ela é irmão, irmã, italiano, rússia, chinês, coreano, japonês só não tem e só um dos português. Gente, E detalhe do gráfico, está embaixo, resolução 3, é, tá em 66, pronto. E é isso. Agora estarei encerrando aqui pra vocês. Mentira, eu estou ficando jogando mais um jogo. O que, que eu estou fazendo na minha vida? Estou muito viciada. Preciso almoçar, é sério. Eu preciso. Muito aviciado, desculpa. Mas começou agora, quando que fica eu gosto. Está acontecendo uma guerra aqui. Oh, amigo! Migo, amigo amigo, amigo, amigo, amigo pode não faz essa o ai caralho calma calma filha da puta Olha show eu chego aqui meu deus que lag do caralho olha que preço do filho da puta comendo meu corpo minha cabeça de adora mas me deu um soco aqui que eu fui pra Disney e voltei mas tá difícil o oh, mega tá aqui esse cara me persegue Uai, caralho, mas tá difícil aqui, eu não tô enxergando nada. Tá impossível. Tá impossível enxergar aqui. Uai, para que tem detector, é? Tem detector essas porras. Nossa, mas eu errei o quadrunco da eliminada. How about you, meu novo nome. Tem que ficar girando, porque a gente está girando. Uai, caralho, que arma do caralho, é esse? Ai, filha da puta, o tempo é que eu tô encalado pelo seu corpo. Eu vou entrar agora todos os dias, não sei como é que tá, não diga no início pra vocês verem que eu vou entrar todos os dias. Esse jogo é muito bom, eu tenho saudades Oi né? meu amigo, não me viu? Já desenho uma granada pra você de presente, hein? Nossa, mas que filha da puta, me aceitou. Eu matei dois, mas eu tô bom. Peraí, eu falei que eu estou ruim, que eu sou nube. Nube tem sorte, sorte, sorte, cadastro. Né? Ah, você já me viu também, né filha da puta? Porra, tá foda. Me mata, tá muito tudo por Mas eu senti uma arma dentro do meu corpo. aqui Ué, eu erro tudo agora, nessa forma? Mas tá difícil, a granada aqui, a granada, fode dele Nossa, mas eu começo atirando, ó a suruba na escada Suruba na escada, né? Deixa eu matar a filha da puta aqui primeiro Calma, hein, meu caralho Calma, mas tá difícil subir a escada aqui agora, Tá é legal assim Mas tá difícil Um minuto, uma hora e cinco minutos de vídeo. Oi, migo Opa, desculpa Ai, mas eu quase que eu matei mim Matei eu um mesmo com um a granada Ai, filha da puta, tá difícil, hein Eu sei, pode tá desligido pra todo mundo, mas os novos é mais difícil Dizem ainda que eles se sentem superior, porque matou um novo. Por que eu ir, já tirar o um granário primeiro, né, migo? Pra ver se mata, você. Não tem com a granada, foda assim. Acho que tem um aqui. tem eu e mais dois noobs aqui Mas esse caralho gosta de caralho, hein? Tô falando tudo bugado, não tem nem mais o que eu tô dizendo Mas sei que tô afeito aqui já né? Tô muito aflito. Já me viu, né? Eu buguei aqui na parede. Machado de isso aqui, hein, filha da puta? Aí do outro lado aqui, me matou. um oh, o Rodolfo, rapaz, tá com 10 segundos. segundos. Esse vídeo, mas... Quatro, Deus, voltar, e esse foi o vídeo, meus. Meu Deus, da partida. E o vídeo, consagrados. Eu gostado, vocês gostado, mais consagrados se que gostaram tenham gostado. meus consagrados. Tchau, galera. Se inscreva no canal, clica no